Olá meus amigos e minhas amigas que acompanham o meu canal, gente eu quero mostrar para vocês aqui um espetáculo aqui, vocês sabem que uns um dias atrás eu plantei aqui um chuchu e eu fiz aqui uns varal para eles correr porque gente o chuchu é assim, eu falei para vocês que o chuchu ele vai correndo no varal, tem um vídeo já e o chuchu ele não pode fazer moita, o chuchu ele tem que correr ele tem que seguir em frente, enquanto mais ele corre para frente, mais chuchu ele produz. Vocês querem ver como isso é realidade, como eu tava falando um negócio sério? A gente que planta, a gente conhece um pouco, né? Olha só, vou mostrar para você aqui, rapaz, vou mostrar aqui devagarinho. Olha só quanto chuchu tem em um galho só aqui, gente, olha só. Porque esse varal que eu coloquei aqui, ó, vocês viram que eu falando que tava esticando? Esse chuchu aqui, ele foi aqui, vou mostrar para vocês legalzinho aqui, ó. olha só. Ele foi aqui, de pertinho aqui, ó, ele vai aqui, ó, ele, ele vem lá pra cá, a, a claridade tá um pouco ruim, mas beleza aí, ó, ele vai aqui, ó, chega aqui, ó, ele bate no telhado, ó, a, a, no que ele bate no telhado aqui, ó, ele volta, ó, ele bateu lá, ok, a claridade dá. tá um pouco ruim, mas dá certo, ele bateu, fez a curva e voltou produzindo mais chuchu, ó. e ele vem encontrar aqui com os outros olha. ó, e é que ele fez aqui, ó. A pontinha dele, então ele voltou pra lá, certo? Então, ó quanto chuchu, gente. Isso é uma maravilha, olha. Num galho só aqui, que num, num varal só. Aí aqui vocês veem que o, o galho aqui, ó. Ele deu uma, uma quedinha aqui. Então eu vou pegar esse galho, ó. Tem chuchuzinho novo ne, ne, nesse galhinho aqui, ó. Vocês estão vendo aqui, ó. Vou mostrar pra vocês o chuchu no, novinho aqui, ó. Tem chuchu novinho aqui, ó. Ok. Maravilha, ó. Chuchu novinho aqui, bonitinho aqui, ó. Ele enroscou aqui. Então eu vou procurar enroscar aqui, ó. Vocês veem que um mês que eu passei fora, gente, tinha mais chuchu, minha esposa tirou. Aqui, gente, nós temos aqui um, um pé de, de salsa, salsinha, ó, e ele cresceu muito, ele florou aqui, ó. E aqui eu vou ter que fazer, gente, alguma coisa, eu vou ter que pegar aqui um cabo de baçoura, alguma coisa, para ele ficar em pezinho aqui, para ele não cair, ok? Então eu vou regularizar tudo aqui, legalzinho para vocês verem. Aqui, ó, uma terra macia, então eu vou, eu vou enfincar aqui um cabo de baçoura, para quê? Agora eu vou vir aqui, ó, e vou amarrar aqui não muito forte, ok? Pra segurar a salsinha pra não ficar caindo, tá bom? Eu vou amarrar aqui. Olha só, gente, então aqui, ó, vocês viram aqui? Que eu já amarrei aqui, ó, passei aqui um cordão pra segurar, porque aqui tem bastante semente pra não molhar, pra, pra, pra não cair. Quando florar, que secar essa sementinha e fica madurinha, eu vou colher pra me plantar outros pés. Aqui, gente, eu vou mostrar pra vocês ali, onde é que tá feito ali o chuchu ali, ó, legalzinho, né, não? É, não? Aqui olha só, aqui é o pé de chuchu Ali tem um galho onde eu mostrei pra, pra vocês que ele, vai, que ele vai seguindo né Que é o chuchu lá, lá na frente ó. Vou mostrar ali pra vocês, onde tá o chuchu E aqui gente, eu fiz outro pra cá ó. Aqui também ó Ele veio até aqui, deu chuchu também E aqui ele esbarrou Não passou aqui por causa do galho da amora Aqui gente, o galho da amora Ok, tá ficando muito legal ali Muita morinha ainda E é isso aqui gente, queria mostrar pra vocês só o chuchu Aqui olha só ele veio aqui pro pé de limão, onde eu não quero que ele fique. Ó. Tá no pé de limão. Eu tenho, eu tenho que tirar, porque senão ele mata o, o limão, certo? Ok? Então, eu quero que ele fique nesses, nesses varais aqui, gente. Ok? Olha só. Não é lindo mesmo gente, isso aqui? Uma maravilha. Tem um montão novinho, ó. Florando aqui, ó. Um montão novinho aqui. O, outro, outro galho eu arrumei. Legalzinho, ó. Então, é isso aqui, gente. Se ele tiver lugar para correr, ele dá bastante chuchu, ó. Num galhinho só, esse monte de chuchu aqui, ó. Pois então meus amigos, ficamos por aqui Com essa maravilha Eles já estão no ponto de colher, gente ó, Eu vou tirar aqui, ó Muito bom mesmo, chuchu Então gente, isso aqui, a minha esposa não tirou tá guardando para mim Fazer um vídeo, quando eu chegar para vocês Para mostrar para vocês como é legal Fazer o plantio aqui no meu quintal, gente Você vê que o meu quintal aqui Não dá nem 30 metros quadrados Eu tenho chuchu, eu tenho Eu, eu, eu tenho, como é que diz Tenho limão, tenho cana tem um pé de mamão, tem siriguela, tem guaco, tem. O, como é que diz? Amora, gente. Tenho aqui um monte de coisinha, tá bom? Aí só aguardando Deus preparar um lugar maior pra gente plantar mais coisa. Sou da roça, amo a roça. Acabei de chegar agora do Ceará. Gente, já tô com saudade, tá bom? Então, um forte abraço. Não esquece do seu like. Compartilhe com os amigos e vizinhos esse, esse, esses vídeos. O meu canal, Rob do Zé, para ele crescer também, ok? E chegar perto do canal Zé Maria Lima. Fui, um forte abraço, até o próximo vídeo, tchau, tchau, gente, fui!